Olá, eu sou o William Silva e a música de hoje é Jesus Plano Perfeito do Renascer Praise. A introdução é sobre os acordes de mi maior, dó sustenido menor, sol sustenido menor e lá maior. Eu vou fazer aqui duas vezes aqui a introdução, que ela é bem facinha. Ó, Agora eu vou fazer um pouco mais devagar, tá? Deixa eu ver se dá para fazer isso aqui com o um dedo para facilitar a visualização. Ok. Bom, feita a introdução a primeira parte é, é mi com nona plano para salvar dó sustenido menor impacto para selar silêncio sol sustenido menor com sétima lá com nona mi com nona dó sustenido menor com sétima lá com nona Agora vem Fá sustenido menor com sétima. Ré com nona. Si com Ré sustenido. Mi. Si com Ré sustenido. Dó sustenido menor com sétima. Sol sustenido menor com sétima. Aí agora vem Lá. Lá menor. Lá menor com sexta E agora vem aquela parte quando a minha história parecia ter chegado ao fim Você vai tocar aqui, ó, Mi com nona Dó sustenido menor Sol sustenido menor Lá com nona Mi com nona Dó sustenido menor Sol sustenido menor com sétima Lá com nona Aí me libertou Vem aqui um Fá sustenido com sétima Lá com nona Parou Aí vem a outra parte agora Jesus o plano perfeito Mi com nona Dó sustenido menor com sétima Sol sustenido Menor com sétima Lá com nona com nona, dó sustenido menor com sétima, sol sustenido menor com sétima, lá com nona. Bem, a música é isso aí. Tem alguma variaçãozinha, mas não é nada demais, nada impossível de ser tocado, tá bom? É, Deus abençoe vocês aí e até a próxima.